Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Lá no TT número 114 nós falamos sobre a história de Elrond, o meio elfo. Mas, como todo TT, sempre há outros assuntos relacionados, e um deles é uma dúvida que muita gente tem. Afinal de contas, Elrond era filho de Earendil e arauto de Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor. Então, por que ele não assumiu essa posição quando Gil-galad morreu? Vamos tentar analisar aqui por que, que Elrond ficou apenas como o Senhor de Emiladres e não assumiu uma posição de realeza perante o seu povo. Como esse tema vai envolver muitos nomes, árvores genealógicas, escritos de Tolkien que contradizem o próprio Silmarillion, eu acho que eu posso classificar esse TT aqui como de intermediário para avançado. Então, quero só alertar a vocês que prestem bastante atenção à explicação e, se necessário, revejam um o vídeo ou então as partes que acharem que ficaram mais nebulosas. Como eu disse, alguma coisa aqui das árvores genealógicas irão entrar em conflito com as árvores do Silmarillion. Mas eu não vou inventar nada aqui. É que eu só estou usando como parâmetro os escritos posteriores de Tolkien, ou seja, o que ele deixou como a sua última posição e que foi publicada lá no The History of Middle-earth. O negócio é meio complexo mesmo, mas dá para entender. E o vídeo de hoje vai para o Rodolfo Lima e o Kayan Vlodarsky. J.R.R. Tolkien utilizava a regra da primogenitura agnática ou paternal, na qual apenas os filhos da linhagem masculina podem herdar títulos reais, pelo menos no que diz respeito aos reinados Noldorin. Eurond era filho de Earendil, que não era descendente da linhagem masculina de Finwë. Finwë foi o primeiro senhor dos Noldor, que despertou no lago Cuiviénen e liderou os Noldor na grande viagem para Valinor. Ele foi morto por Morgoth em Formenos, e ele era pai de Fëanor. Como Finuë foi o primeiro Alto Rei dos Noldor, vamos dar uma olhada em sua árvore genealógica. Percebam que eu coloquei uma coroa ao lado de seu nome, pois essa coroa vai representar todos aqueles personagens que foram considerados Altos Reis dos Noldor. A primeira esposa de fino foi Myriel. Como resultado dessa união veio o filho Fëanor. Porém, Míriel faleceu em decorrência do parto. Então, Finwë casa-se com sua segunda esposa, Indis. Dessa união nasceram Fingolfin e Finarfin. O único exemplo aparente de sucessão não agnática entre os reis élficos foi a ascensão de Dior ao trono de Doriath, depois da morte de seu avô Ewe, que é single capa cinzenta. No entanto, embora Dior fosse chamado de herdeiro de Thingol, ele não herdou os títulos de Thingol. Ele simplesmente foi proclamado Rei de Doriath pelas pessoas sobreviventes. E Dior nunca é chamado de o Senhor de Beleriand, ou Alto Rei, que são os dois títulos atribuídos a Thingol. Estes postos de autoridade morreram com capa cinzenta, então a presunção de herança de Dior era mais figurativa, um reconhecimento de seu parentesco com Thingol e a realidade de que ele havia reconstituído Doriath após a sua destruição pelas mãos dos Anões de Nogrod. Quando Morgoth assassinou Finwë em Valinor, Fëanor sucedeu seu pai como Rei dos Nordor. Por isso, então, a coroa ao lado do nome de Fëanor. Quando Fëanor liderou a maior parte dos Noldor ao exílio, seu meio-irmão mais novo Finarfin foi coroado pelos Valar como novo rei dos Noldor em Valinor. Fëanor transferiu seu reinado para a Terra Média. Ou seja, o alto rei dos Noldor na Terra Média ficou sendo Fëanor e o alto rei dos Noldor em Valinor ficou sendo Finarfin. Depois da morte de Fëanor, Maedrus o sucedeu. Fingolfin, que liderou a maior parte dos Noldor em sua marcha através do Helcaraxê, ainda era apenas um príncipe quando ele chegou a Hithlum. Lá, Maedhros renunciou ao reinado dos Noldor no exílio para Fingolfin, mas somente depois que Turgon, o filho mais novo de Fingolfin, se estabeleceu em Nevrast, Maedhros, em Beleriand de Oriental, o Marco de Maedhros, e Finrod, o filho mais velho de Finarfin, em Nargothrond, foi que Fingolfin se tornou o Alto Rei dos Noldor no exílio. Fingolfin era também o Rei de Hithlum. Então percebam que de Fëanor, a coroa de Alto Rei deveria ir para Maedhros, mas ele renunciou para seu tio Fingolfin. De Fingolfin, o Alto Reinado dos Noldor passou para seu filho Fingon. O reinado de Hithlum acabou quando Fingon morreu na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, e Hithlum foi devastada pelas forças de Morgoth. O Alto Reinado dos Noldor no exílio, então, passou para seu irmão Turgon, e isso é claramente uma sucessão agnática. Com a morte de Turgon, o Alto Reinado passou para a família de Finarfin. Ora, porque a Coroa de Alto Rei, e eu falo aqui coroa no sentido figurado, mudou de casa mais uma vez? Quando Fëanor morreu e Maedhros deveria ter assumido o Alto Reinado, ele abdicou para Fingolfin, então houve aí a primeira mudança. Quando Turgon morreu, a coroa novamente muda de casa, passando agora para a casa de Finarfin. Isso ocorreu porque Turgon só tinha uma única herdeira feminina, que era Idril. Como vimos, a sucessão do Alto Reinado era pelo descendente masculino. Idril era a avó de Elrond, e por isso ele descende não da linha masculina de Finwë, mas da feminina. Por isso ele não entra na primogenitura agnática. Para saber mais sobre a linhagem de Elrond, vejam lá o TT número 58, que é sobre os meio-elfos, e o TT 114, que é sobre Elrond. Mas o reinado de Turgon, primeiro em Nevrast e depois em Gondolin, na verdade passou para sua filha é Celebrindal, e seu marido Tuor, e seu filho Eärendil. Repare que aqui não estamos falando do Alto Reinado dos Nóldor, mas apenas do reinado sobre o povo de Turgon. Eles lideraram os sobreviventes para as Fozes do Sirion, e de lá estabeleceram um novo reino, Arvernien, com muitos sobreviventes de Doriath, dentre os quais estava a filha de Dior, Elwing. Quando Finrod deixou Nargothrond com Beren, ele abandonou a sua coroa para seu sobrinho Orodreth. Não é estranha eu falar aqui que Orodreth era sobrinho de Finrod, já que no Silmarillion ele é o irmão mais novo de Finrod. É que Tolkien mudou posteriormente a posição de Orodreth, colocando-o como filho de Angrod, ou seja, neto de Finarfin. Vamos falar mais sobre isso em seguida, na questão do parentesco de Gil-galad. Depois que Orodreth foi morto por Glaurung, o reinado de Nargothrond teve fim, mas o filho de Orodreth, Gil-galad, liderou um remanescente do povo de Nargothrond para a ilha de Balar, onde eles se refugiaram com Círdan. Círdan e Gil-galad reuniram tantos sobreviventes dos Noldor, Sindar e Edain quanto puderam, e eram amigos dos Elfos e Edain de Arvernien. Gil-galad assumira então a coroa de Alto Rei dos Noldor. Aqui eu preciso fazer uma observação, já que no Silmarillion está dito que Gil-galad era filho de Fingon, e não de Orodreth. Essa é uma das questões polêmicas que tem a ver com as decisões de Christopher Tolkien na hora de editar o livro. E eu vou tentar fazer aqui só uma explicaçãozinha resumida. Na época em que estava escrevendo O Senhor dos Anéis, os escritos de Tolkien dão a entender que ele pretendia que Gil-galad fosse filho de Felagund, que depois seria nomeado Finrod, de Nargothrond, e isso está expressamente dito lá no Conto dos Anos. Contudo, depois que ficou estabelecido que Finrod não teria filhos, Tolkien alterou sua linha de descendência para fazer Gil-galad filho de Orodreth, que era irmão de Finrod, e então em outro escrito em Sobrinho Neto de Finrod, mas ainda filho de Orodreth. Isso ocorreu porque Tolkien mudou, colocando Orodreth como filho de Angroth. O arranjo final reorganizou as relações familiares descritas no Silmarillion a um grau considerável, mas ainda deixou Gil-galad como herdeiro do reinado dos Noldor, ainda que não por uma linhagem reta. Contudo, parece que a noção de Gil-galad como filho de Fingol não era a intenção final de Tolkien. No volume 12 do The History of Middle-earth, Christopher Tolkien explica que a conexão de Gil-galad a Fingon era apenas uma ideia efêmera. Havia uma carta que teria sido escrita por Gil-galad para Tar-Meneldur, onde ele teria assinado como Filho de Fingon. Mas Christopher acha que ele deveria ter deixado indefinida a filiação de Gil-galad no Silmarillion. Christopher afirma que isso foram apenas anotações que não entraram em nenhuma narrativa, então por isso que não foi incluído no Silmarillion publicado, mesmo tendo sido a última posição de J.R.R. Tolkien sobre o assunto. Agora voltando ao tema que estamos debatendo hoje. Como vimos após a morte de Turgon, Gil-galad tornou-se o Alto Rei dos Noldor no exílio, já que nem seu tio Finrod e nem seu pai Orodreth ostentaram a coroa. Como gil galad morava na ilha de Balar com Círdan, é possível que de alguma forma eles dividissem a autoridade sobre os Elfos. Quando Tuor e Idril deixaram a Terra-média, a autoridade deles passou para Eärendil, que se tornou o Senhor de Arvernien. Presumivelmente, Elwing se tornou a Senhora de Arvernien, já que era sua esposa e descendente de Thingol vivendo entre os sobreviventes de Doriath. A autoridade ou o governo de Elng e de Earendil foi destruída por Maidros, o qual já tinha perdido seu reino e estava simplesmente vivendo no ermo com um pequeno grupo de seguidores. Os sobreviventes de Arvernien, Elfos e Homens, foram resgatados por Gil-galad Círdan e levados para Balar. Então, pelo final da Primeira Era, Gil-galad estava governando uma comunidade de Eldar em Balar, que incluía sobreviventes de Doriath, das Falas, Nargothrond e Gondolin. Pode ter havido também sobreviventes ocasionais de Hithlum e do Marco de Maedhros, que tivessem alcançado Balar. Talvez até muitos dos diversos reinos élficos que foram escravizados por Morgoth em Angband. Elrond, que foi criado por um tempo por Maglor, o irmão de Maedhros, eventualmente se juntou à corte de Gil-galad na Segunda Era. Maedhros se matou e Maglor saiu vagando, deixando apenas Círdan, Celebor, Galadriel, Celebrimbor e Gil-galad como antigos príncipes de Beleriand vivendo na Terra-média na Segunda Era. Celebrimbor era ainda um príncipe da Casa de Fëanor, mas ele não tinha direito legal de ser um rei dos Noldor ou Alto Rei dos Noldor. Gil'garad era, sim, o último descendente masculino elegível de Finwë na Terra-média. Para saber mais sobre Celebrimbor, vejam lá o TT número 50. O link também está aqui embaixo. A questão de Gildor em Glorion, com todos esses elfos, ainda causa uma certa confusão. Gildor contou a Frodo que ele era da casa de Finrod, e muita gente se pergunta se é o mesmo Finrod que governou Nargothrond. Não tem como ter certeza nesse ponto, mas deve-se supor que, mesmo que Tolkien visse Gildor como descendente de Finrod Felagund, ele deve ter sido inelegível para suceder Gil-galad como rei de qualquer coisa. Uma explicação possível é que Gildor pode ter nascido em Aman depois que Finrod teve sua vida restaurada. Gildor pode ter sido, então, um dos Senhores de Eresseia que visitaram Númenor e podem ter viajado para a Terra-média com Glorfindel para ajudar na Guerra dos Elfos contra Sauron. E sobre essa guerra dos Elfos contra Sauron, nós falamos dela lá no TT número 107, que é sobre a Última Aliança de Elfos e Homens. Confira o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Como um príncipe de Aman, Gildor não teria o direito de ser rei na Terra-média simplesmente porque ele nasceu após a autoridade de Finrod ter sido passada para Orodreth. Embora lógica essa explicação é completamente especulativa. E algumas pessoas se opõem à ideia de Gildor ser chamado de exilado se ele não fazia parte da rebelião em Valinor ou ser um descendente direto de um exilado. Exceto que, sendo descendente de Firond, ele poderia ter sido um. Se Gildor era inelegível para suceder Gil-galad, então Elrond certamente não tinha direito legal para reclamar o reino dos Noldor no exílio. Mas Gil-galad era também Alto Rei dos Elfos no oeste da Terra-média. E será que esse título poderia ser pego por Elrond ou Círdan, baseado no precedente da Assunção de Dior ao reinado de Doriath? Acredita-se que não seria mais necessário um alto rei após a morte de Gilgalad. O povo de Gilgalad não era mais governado por reis na Terceira Era. Círdan era Senhor dos Portos Cinzentos e Elrond era o Senhor de Valfenda. Em algum ponto, Celeborn e Galadriel sucederam Amroth em Lothlórien para se tornarem o Senhor e Senhora de Lothlórien. Os Elfos de Lothlórien eram, em sua maioria, silvestres e podem nunca ter reconhecido totalmente a autoridade de Gil-galad como Alto Rei. E vamos lembrar lá dos vídeos sobre Sandro e sobre a Última Aliança que eu já indiquei aqui, que os Elfos Silvestres, na Batalha da Última Aliança, não se submeteram às ordens de Gil-galad e avançaram impetuosamente no início da luta, e assim eles foram derrotados. Por outro lado, Elrond liderou os Eldar na Terceira Era e ele se aliou a Anor e a Arthedain. Valfenda lutou nas guerras contra Angmar e até trouxe a ajuda de Lothlórien. Então, a autoridade e liderança de Elrond durante a Terceira Era era bem consistente. De fato, quando Aranath decidiu não restaurar o Reino de Arnor, ele deu os legados da Casa de Isildur para Elrond tomar conta. Sobre esses legados, vejam lá o TT número 116 clicando no link que eu deixei aqui embaixo. Essa administração dos legados pode ter suas raízes no fato de que Elendil estabeleceu o Reino de Arnor com a ajuda de Gil-galad e incorporou o território que antes era de Gil-galad. Consequentemente, o Reino de Arnor pode ter sido estabelecido e legitimado sob a autoridade de Gil-galad através de uma relação que só poderia ser preservada por Elrond se ele tivesse realmente reconhecido a sua posição no ranking mais alto de Senhor dos Eldar na Terra-média e de fato o sucessor de Gil-galad. Em outras palavras, parece que Tolkien pode ter assumido que, mesmo sem base legal para nomeá-lo herdeiro de gil os Eldar simplesmente imaginaram um novo sistema no qual Elrod reteve o poder e a autoridade de Gil-galad, mas sem os seus títulos. Dessa forma, Elrond não teria violado a tradição de primogenitura agnática que os Noldor e os Sindar tinham praticado por anos, ao mesmo tempo preservando a Norma e a Lei, representando as duas famílias que governaram os Noldor e os Sindar desde tempos imemoriáveis. Círdan Galadriel Celeborn e o Gildor, presumivelmente nascido em Aman, não poderiam ter se equiparado às credenciais de Elrond em termos de descendência. É claro que o que fez de Elrond um candidato ideal para uma nova liderança dos Eldar foi a sua longa relação com Gil-galad. Elrond provou-se um líder capaz e mestre da tradição muitas vezes até chegar o seu momento. E ele não precisava herdar título algum. Então é isso, pessoal. Hoje tentamos responder a uma pergunta que de vez em quando surge entre os leitores. Como vocês podem observar, não existe uma resposta pronta para tudo, então, nesses casos, é preciso ir analisando os fatos e passagens até se encontrar uma resposta mais adequada. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e, quem não está inscrito, faça agora sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que for postado um vídeo novo.